Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo este vídeo que Eu quero te falar sobre ah, o que é um canal de nicho, tá bom? E nós vamos explorar isso nesse vídeo, beleza? Mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não for inscrito Você possa aí se inscrever Compartilhar com seus amigos, pois o conteúdo pode ser importante para eles também. E lógico, como você já vai gostar desse vídeo, então deixa o seu like, tá bom? E lembrando que, se você quiser aprender a fazer canais de nicho, canais review, vídeos para entretenimento, vídeos para games, é, canais é, de vários tipos. E aprender a ranqueá-los de forma eficiente. Então, eu quero recomendar a você o ranqueamento de vídeos, o Pulo do Gato do Erivelto, que é o primeiro link aqui ó na descrição, que é um curso excelente para você que quer é, iniciar no marketing digital através de vídeos no YouTube. Tá bom? Então, ele é excelente, tá? É o primeiro link aí na descrição. Tá bom? bom, algumas pessoas é, têm dúvidas sobre é, o que eu devo começar no YouTube: se canais de nicho, canais autoridade ou é, canais de review. Bom, eu digo a você que eu tenho os três canais, tá? Eu tenho alguns canais. E eu não vou, eu não mostro os meus canais pelo seguinte motivo é... O que acontece? Infelizmente existem pessoas mal intencionadas que acabam é, denunciando o seu canal Ou então acabam é, denunciando o seu conteúdo né? E você não tem como é, falar para o YouTube é, que não, porque não sei o que por quê? Porque é, demora muito você fazer uma prerrogativa para o YouTube, demora muito a resposta Então, às vezes as pessoas mal intencionadas acabam te derrubando o seu canal por denúncias falsas, tá? Isso prejudica o nosso trabalho, é, pessoas, é, pessoas que querem trabalhar seriamente como eu, tá? E até mesmo como é, alguns outros é, colegas nossos de trabalho do YouTube aí que é, já foram prejudicados, tá bom? mas é o seguinte como que você pode fazer é, um, canal de, um canal de nicho tá? é, primeiro lógico né, você vai ter que escolher um nicho para você trabalhar eu nem vou falar emagrecimento porque todo mundo usa emagrecimento mas eu vou te falar um nicho muito legal que você pode utilizar tá? que é o, é o de faça você mesmo isso. É, o nicho faça você mesmo ele é muito grande muito amplo e pouco explorado e você pode por exemplo começar a fazer coisas fabricações é, de peças ou de é, coisas que você pode fazer no dia a dia e, e, esses e esse canal você vai dando dicas e falando e oferecendo produtos de faça você mesmo né? Então, você tem que ser específico, tá? A especificidade, ela é muito importante neste segmento. Por quê? O nicho, ele tem que ser junto com o subnicho, né? Tudo junto. Ou seja, se você for fazer um canal é, desse nicho, por exemplo, faça você mesmo. É muito importante você ser específico no assunto, né? E não desviar o assunto Não ficar falando de outras coisas Que não sejam aquele assunto tá? Então por exemplo Se você for fazer um canal de crochê Fale de crochê tá? Não fale de, de é, Como ganhar dinheiro Como andar de bicicleta Nada disso Seja específico Crochê. Como fazer pontos de crochê Como fazer isso no crochê Sempre usando a palavra crochê no nosso caso é, faça você mesmo então como faça você mesmo uma escada para sua casa faça uma, um, você mesmo um vaso para a planta seja específico na palavra chave e utilizando a mesma palavra chave o máximo de vezes possível é, evite repetições pois você pode ser penalizado pelo YouTube e, mas você pode colocar é, disfarçadamente a palavra-chave Eleja uma palavra-chave né, para o seu canal, por exemplo Faça você mesmo é, de todas as formas Se você utilizar essa palavra-chave em todos os seus vídeos As chances de ranqueamento para este é, para essa palavra em específico e para o seu canal são muito grandes E se você é, fizer um trabalho de CEO muito bem feito é, Você vai co começar a perceber que você vai ficar nas primeiras posições para aquela palavra-chave específica Por isso que é muito interessante você, você ser específico dentro do nicho que você quer trabalhar né? Utilizando é, apenas uma ou duas palavras-chave de arranque E é, sendo é, tendo a clareza né daquele assunto que você vai tratar, tá bom? Esse é o canal de nicho, tá? Existe o canal autoridade, que nós vamos falar no próximo vídeo, beleza? Mas o canal de nicho é assim que você trabalha ele, tá? É, você vai trabalhar o nicho específico, sendo específico na palavra-chave para ranquear os vídeos dentro daquela palavra-chave que você quer dentro do seu nicho acho que ficou claro, deu para entender, tá bom? é só aí. se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? e se você quiser conhecer o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto é o primeiro link na descrição valeu, um abraço a todos e até mais.